E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter um tema especial. Especial para todos nós, inclusive para mim, viu? Porque não pensem que as coisas são fáceis. O nosso tema é absolver ou condenar. Juízes de nós mesmos. E quem é juiz de si vai ser juiz de todos. né? Existe o livre-arbítrio. Se existe o livre-arbítrio, o livre por que que nós julgamos? E por que que existe a lei divina se existe o livre-arbítrio? Olha que confusão que a gente faz na cabeça. Putz, nossa, terrível, né? Puta merda. Não dá para aguentar um troço desses. Mas antes de continuar, se inscreva, compartilhe, curta. A gente comenta. É muito importante você mandar comentários. Porque com os comentários nós vamos poder abrir novos temas. Nós vamos responder para você. E olha, a hora que eu chegar nos mil, nós vamos fazer a live diretamente pelo YouTube. Olha ah, que legal. E agora vamos voltar para o nosso tema. Condenar ou absorver? Ah, o, que, o que na nossa mente ou no nosso pensamento, faz nós termos juízes dos outros. A princípio, nós ouvimos muito uma palavra, você errou. Olha que coisa feia que você fez. Não, isso daí não se faz. Sabe aquela criança interior, sendo repreendida por um adulto exterior? Pois é. A criança olha assim para a cara do adulto exterior e fala, mas por que, que eu errei? Ninguém me ensinou que isso não podia fazer. Ninguém me ensinou que eu não podia mijar na parede. mas fiquei com vontade de mijar na parede e mijei, daí. Né? Por que, que não me indicaram que na parede não é lugar de mijar? Certo? Quer dizer, de repente eu erro por algo que me deu vontade de fazer e que é desconhecido. Então, gente, vocês vejam bem. Quantas coisas na nossa vida nós aprendemos a julgar. Primeiro, nós aprendemos que, que Deus é o maior juiz da paróquia, né? Ele não tem mais o que fazer na vida. Aquele homem da barba branca, ele tá lá com o um caderninho dele julgando todo mundo. Ai, que legal, legal esse Deus, né? Aí, esse Deus está te julgando, cuidado que você vai cagar em cima, da, vai cagar na tua cabeça, cuidado com esse Deus. Ai, ai, você tá falando isso, pelo amor de Deus, não fala isso que é pecado, não? muito pecado, pecado é o que você faz quando você julga o outro. Pecado é o que você faz quando você perde a sua identidade, a sua escolha do livre-arbítrio e vai condenar o outro e a você mesma. Pecado é falar do outro como querendo dizer, eu não estou falando mal da pessoa, sabe? Eu não posso falar mal, mas que a pessoa fez aquilo, é meio esquisito, né? não cabe muito bem, né? Olha a falsidade. Gente, é um negócio impressionante. Como as pessoas não conseguem passar duas horas da vida sem julgar alguém? Olha, você já lava a louça? Agora, com esse negócio da Covid, né? tem que lavar a louça rápido. Porque se ficar um pouquinho mais, aí vai atrapalhar não sei o quê, mas alguma coisa vai. O julgamento. O que provoca ansiedade na pessoa? Ela querer ser a dona da verdade, o dono da verdade, no julgamento, condenar ou absolver, interferir no livre-arbítrio do outro e ainda criticar. Perceberam? Não gostou daquilo? Não fica reclamando? Vai e faz. Para de enxuriçar a vida do outro. Para de ficar... Querendo julgar o que o outro está fazendo. Ai, mas Armin, como é que eu faço para me livrar disso? Agora sim, agora nós vamos conversar sério, né? O se libertar do juiz. O se libertar do julgamento. Você já pensou no seu livre-arbítrio? O que, que você quer ser? E você já percebeu que tudo aquilo que você quis ser desde criança foi tolhido de você? porque aquilo não dá dinheiro, bonitinho é que segue as regras né? do livre-arbítrio do pai, da mãe, do avô, do tio. Mas se você não seguir aquelas regras que foram impostas, você vai ter livre-arbítrio? Ou você vai se achar um belo de um preguiçoso, uma bela de uma preguiçosa? E como se ser preguiçoso fosse pecado? Porque para mim não é. O problema é da pessoa. Você não sabe qual é a intenção que se fala quando, quando fala que a pessoa é preguiçosa? Quem é você para falar que o outro é preguiçoso? Como a pessoa se vê... Às vezes essa frase é tão repetitiva que a pessoa acaba acreditando que ela é incapaz. Aí eu concordo. Não preguiçosa, incapaz. E a pessoa incapaz se põe numa preguiça. Por quê? Porque se ela não tem a capacidade de fazer, é melhor ela ficar quieta do que errar. Não é? Olha só o que é o condenar e o que é o absolver. Teve um vídeo meu que eu falei sobre autoestima ou egoísmo. E as pessoas, algumas pessoas me interpelaram, perguntaram... Até onde as coisas se engrenam e até onde elas se disparam, até onde elas se, elas se quebram. Não tem isso, gente. Dá para você ter autoestima sem egoísmo? Não dá. Por exemplo, essa pedra, né? esse cristal, é meu, não é meu. Eu tomei posse dele por enquanto, porque ele não é meu. Mas ele é, ele é meu, enquanto eu estiver aqui. Se vier a pessoa pedir para mim esse cristal, eu vou falar não. Ai, ai, mas isso não é egoísmo? Não, não é. É falta de educação de quem pediu. É. Não é egoísmo. É falta de educação. A pessoa que pede, ela está se expondo ao vírus, ou sim ou não. Aquilo é meu. A hora que eu morrer, pode levar. leva tudo, Leva tudo que você quiser. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero para mim. Eu tenho esse direito. Vai lá e conquiste o seu. Entendeu? Aí os outros ficam assim, ai, olha, ela, ela é desse jeito. Ó o julgamento de novo. E quem tá falando do outro, tá fazendo o quê? Tá num comportamento muito pior, porque aprendeu que para crescer na vida, precisa mostrar o pior do outro. A competição. Sabe aquela pessoa que gosta de competir, mas ela fala assim, ah, eu, eu sou competitivo, mas eu tenho humildade e eu não condeno ninguém. Não, não. Só que para ela competir e ter humildade, ela precisa vencer. E para vencer, ela precisa ser julgada como uma pessoa melhor. Perceberam, gente? que tudo é um jogo, é um jogo social para derrotar ou vencer. Então, se nós somos pessoas visivelmente estudáveis, cada, qualquer outra pessoa pode brincar conosco. Qualquer outra pessoa pode julgar, condenar ou absolver. Eu não vou mais aceitar isso, porque isso tira o meu livre-arbítrio. Eu não sou a marionete de ninguém. Eu não sirvo de fantoche para ninguém. Pode me julgar quanto quiser. Eu não estou nem aí. Sabe o que a gente precisa perder? É um absurdo o que eu vou falar? É. Mas precisa perder a censura. Porque só tem censores humanos é muito difícil você viver num mundo onde não haja censura. E a censura é o maior repelente da liberdade. A censura, ela, ela, não, ela, ela, é ela não é desobediente. A censura, ela é aprisionada. Ela fecha, ela encarcera. Ela encarcera a liberdade do ser, ser quem ele é. Aí vai fazer escondido. Lembra que eu falei que a criança vai lá e mijar na parede? É mijar mesmo, né é? Faz mija. Então, ela vai mijar sozinha. Quando ninguém vê, ela se esconde lá atrás da, da moita e vai lá e mija. Porque aí ela está desafiando todos aqueles que a reprimiram. Toda criança, ela gosta de comer com a mão. Ela gosta de comer com a mão. Mas não pode, não. Isso é coisa feia. O que os outros vão pensar de você? né? Nossa, você viu? A filha da fulana, ela é lésbica. Uhum. E o que, que alguém tem a ver com isso? Quer comer a menina? O problema é dela, não é delas coisa dela. Ela dá para quem ela quiser. Mas a sociedade precisa punir. Tudo isso é julgado. É tão julgado que as pessoas que são julgadas, elas se expressam de uma forma livre, porém excessivamente. Porque elas deixam de ser elas para irem, irem contra a sociedade. Elas não vão a favor delas. Elas vão contra a sociedade, por isso que acontece essa parafernália toda. O dia que você, que eu, que nós deixarmos de julgar e contemporizarmos com o ser humano, nós vamos estar num mundo muito melhor. Mas está tão difícil de conquistar isso, não, gente? Putz, como está difícil de conquistar essa merda. Ah, hoje você está falando muita besteira Arne, tá? falando palavrão, mas não tem outro termo é o melhor que se usa pra isso vai julgar eu falar palavrão? porque você gostaria de falar também? não pode? fala, qual é o problema? Para mim isso não é palavrão ué, se tem presidente da república que fala por que, que eu não posso falar? não é mesmo? então pessoal, o que eu quero dizer pra vocês Analisem bem a sua postura, o seu comportamento. Vejam bem, dentro de vocês, aonde está o culpado, aonde está o cobrador, aonde está o incapaz. Vejam dentro de vocês, aonde está a pessoa que veste, se paramenta de juiz. Que veste a beca de juiz e ao mesmo tempo ele tira toda a roupa e se desnuda para dizer que ele é livre e vai contra a força social, a ética social. Então, a mesma pessoa que se fecha é aquela pessoa que quer escancarar, a mesma pessoa que Procura se dominar para não ter julgamentos, é a pessoa que mais julga e quer ensinar o outro. Antes de ensinar o outro, ensine a você a não fazer mais isso. Tenha flexibilidade na vida, flexibilidade para compreender primeiro a você. Porque se você não compreender a você, as suas posturas, o seu comportamento, você jamais vai entender o outro. Ah, Quando você fala assim, você não está julgando? Não, não estou julgando, estou te explicando. Estou te explicando. Como que dá para explicar algo que não tem um, um apoio precedente a não ser o um julgamento e a defesa do livre-arbítrio desde que o seu, seu livre-arbítrio seja coerente com o que a sociedade pede? Se existisse realmente o livre-arbítrio, a força da conquista, não existiria uma série de outras deformações no caráter social. Não existiriam tantos assassinatos, não existiriam estupros, não existiria uma série de coisas. Eu não estou falando da psicopatia, aí é um caso à parte. Eu não estou falando de pessoas de uma outra né de uma outra esfera que não atingiram a quinta dimensão ainda e nem a terceira que é pior eu estou falando do ser humano da, da divindade do ser humano deus não está julgando ninguém porque deus é o universo ele simplesmente apoia tudo que você apoia se você quer o pior para você, ele vai aplaudir. Ele não vai julgar. Não vai falar, não pode, não. Ele não está nem aí. O universo vai te devolver aquilo que você dá, sem julgar. Quem se julga ser merecedor ou não de alguma coisa é a própria pessoa. Isso já vem desde a Idade Média, desde a Antiguidade, desde que o homem percebeu que ele poderia dominar os mais fracos, quando esses mais fracos tinham algum problema de ordem ah, psíquica, talvez que tivesse vindo, eu não sei dizer, mas de uma ordem emocional. Então, aquele que é mais cruel ele consegue insignificar os que são mais flexíveis e são mais amorosos. E essas pessoas, aos poucos, vão endurecendo com medo de amar, porque o medo de amar é julgado também. Você faz tudo o que o outro quer. Não, a pessoa não faz tudo o que o outro quer, ela está fazendo o que ela quer pelo outro. É isso que as pessoas não entendem. Eu faço pelo outro o que eu quero. Porque quem faz tudo o que o outro quer é aquela pessoa que mima. É aquela pessoa que mima e depois joga na cara. Eu fui culpada porque eu te mimei muito, né? Sabe aquela mãe? Ah, fui eu que te fiz assim. Agora todo mundo fala pra mim que você é blá. Entendeu? É outra coisa. Agora, a pessoa que faz o que ela quer para o outro, ela está vendo o que o outro quer receber, ela não está tirando de uma forma tirânica o desejo do outro, a vontade do outro, a escolha do outro, ela está ajudando a fortalecer aquilo que o outro quer, se aquilo for bom não é problema dele, é o livre-arbítrio dela, daquela pessoa, e ela vai sustentar a escolha dela. Falei disse né? Pessoal, estamos aí com vocês. Aguardo por você. Quer saber mais? Se inscreva, vai lá no sininho, aperta sininho, curta, compartilhe. Olha, para as pessoas que você acha que são muito julgadoras isso aquilo, ou para quem você gosta ou desgosta, manda, compartilhe o vídeo com a pessoa. Vamos crescer juntos, né? É isso aí. E também peço para me seguirem nas minhas redes sociais, e, e, uh, tem no Instagram. A outra coisa, uh, nos vídeos, eu gostar, eu peço para vocês uh, darem, darem suas sugestões, uh, escreverem, fazerem comentários, para que possamos interagir mais. Uh, se você não gostou, pode pôr, ah, mim, não gostei. Eu não vou compreender como julgamento, pode ter certeza. Vou procurar entender o que você não gostou. Né? Ajuda a gente a crescer junto. Ah, meu, eu gostei muito, que bom, vamos em frente que atrás vem gente. Tá bom? Então, no Face eu tenho minha página, o Instituto Arme de Gourmandiá, e nessas redes sociais. Todas as semanas, um vídeo novo para você. E até a próxima, sempre na paz, luz e harmonia. Obrigada.